Nenhum lugar é bonito, se não nos sentirmos bem conosco. Esquisito. Eu amo. Me sinto triste sem tua presença, isso torna o resto do mundo feio. Isso deixa as coisas sem valor, sem você. Não há eu. Tudo que tenho é nada se não tenho você. Qual sonho se torna realidade, se não for sonhado? Qual prisão é mais segura que nossa mente? De lá não fugimos, nem entramos, apenas estamos. Talvez acordados, talvez escondidos. Mas lá estamos. Autor, Alexandre. P. Kaffer.